Vou colocar um Z no chevette, hein. Deus, que me livre. <risos> o cara nem me espera. bora lá, que desmedido. <risos> ah, tu kit ângulo nesse carro também. Oh, meu Deus do céu. O que, que você arruma com os carros, véi? Eu acabei de usar esse chevette, tava com um kit angle. Tava perfeito pra andar. É porque eu queria simular um chevette mais baixa renda, tá ligado? Oh, meu Deus do céu. Peraí, deixa eu colocar o kit de volta. Se liga aqui, ó. Mano, que merda é essa, velho? O que, que você fez com a suspensão, velho? Ah, deixei ela drifter. Aham. Uhum. Ué, que foi? Eu tô parecendo um dragster, velho. Mas quer empinar. Ah mano, a terceira não engatou, velho! Ah, eu não sabia que você ia pra cá! Como assim? Eu não sabia que você ia pra lá. Pronto, velho. que você ia continuar na rotatória. Foi mal. Foi mal. Freio demais ali. Parece o lugar que o cara tava fazendo drift lá com a BM. Aham. Uhum. Eu sempre tô batendo aqui, velho. não fez, velho. Então o chivete é curto. Fiz de quarto aqui. Nossa, não pegou em você. Não. O chivete é muito pequeno, velho. Eu jurei que ia pegar em você. Vou tentar tá meter um pouquinho aqui. Ah. Vai na frente, pô. Vai tu. Esse cara, velho, não sabe o Dalíli, velho. olha, com tá área de Dalíli, velho, olha. <risos> E dois anos dando lixo pra eu cair, agora dando lixo para tudo. Ai, nossa senhora. Chegou bem no meio <risos> oh, andando é de o Nandibus, o meu Skyline voando em mim. Oh, você gosta de voar com os seus carros em mim, né? Vai, lança. Lança na porta dele. Com força, assim, pra rodar ele. Isso. Tem <risos> que entender que escutar o caio nunca é uma boa ideia. Hum. Genial, valeu risada. Mano, o servete é muito rápido, velho. Não dá pra colar aqui.